E hoje eu já trouxe vários vídeos dos microfones da Lens Go aqui no canal para vocês, mas se você perdeu, não tem problema, porque eu montei uma playlist e deixei o link na descrição para vocês. Hoje eu tô aqui para falar de mais um microfone, dessa vez o 328C, que é um microfone de lapela wireless unitário. Eu falo versão unitária porque assim como outros modelos da Lens Go, a gente também tem uma versão de lapela wireless duplo do 328C. Então se você faz entrevistas ou outras dinâmicas que envolvem dois microfones e quer utilizar o lapela, você pode estar optando pela versão de lapela wireless duplo beleza? E já para tirar da frente isso, porque eu sei que muita gente vai acabar perguntando, se você compra a versão unitária e quer comprar depois um transmissor adicional para transformar o unitário em duplo, você pode, beleza? E outra coisa, o áudio que vocês estão escutando agora é o áudio da EUS-R, porque eu deixo aí sempre o áudio da câmera primeiro para vocês terem uma fonte de comparação, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre as principais funcionalidades do 328C, que provavelmente é um dos meus microfones favoritos da Lisboa agora, e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do 328C, eu tô com o transmissor aqui na minha mão, o receptor tá na minha câmera, tá? Mas eu também poderia estar utilizando no meu smartphone, na minha filmadora ou também no meu gravador, porque ele também é um microfone universal, assim como todos os outros microfones da Lens Go que eu já trouxe aqui pro canal. Beleza? A única coisa que a gente vai precisar mudar na hora de fazer essa transição de equipamento é o cabo, né? 3,5mm TRS para câmera e TRRS 3 p 3 no caso né para celulares tá bom uma coisa que eu sei que preocupa bastante quando as pessoas vão procurar microfone sem fio é a questão do ruído por interferência né e uma forma aí de eliminar esse ruído é ter vários canais para trabalhar esse microfone aqui tem 99 canais que você pode aí transitar tanto manualmente quanto automaticamente para poder remover aí qualquer tipo de ruído né por conta de interferência que você possa ter Tranquilo? E claro, se você quiser se afastar bastante do, da câmera que está te filmando, você pode se afastar até 150 metros sem obstrução. Bom, se você costuma gravar o áudio direto na câmera, né, no caso que eu estou fazendo aqui é exatamente isso com a Canon EOS R, você tem uma ótima opção, né? O plano B, caso você realmente queira é, gravar o áudio de forma externa também. Aqui no transmissor você tem uma porta micro SD, né? Então você pode colocar um cartão micro SD aqui e gravar o áudio também externamente. Então você tem duas opções de áudio, o áudio que está sendo gravado direto na câmera agora, e o backup aqui, se você precisar, no cartão microSD. Isso é realmente é uma ótima adição no 328C. Uma coisa muito legal de fazer é que se você não quiser utilizar o receptor, ó, eu estou com o receptor aqui desligado, você pode utilizar apenas o transmissor em modo record, né, um modo de gravação. Então, estou utilizando o, o áudio que vocês estão escutando ainda, ainda é do 328C, só que está sendo gravado no micro SD que está aqui no transmissor. Essa aqui é uma ótima adição para mim, justamente porque nem sempre eu quero o áudio embutido no arquivo de vídeo da câmera. Então Ó, essa aqui foi uma ótima adição da Lensgold no 328C. E se você utiliza pilhas recarregáveis, você pode carregar elas também via porta USB-C. Então, se você faz transmissões ao vivo, né, você pode estar tá colocando um powerbank aqui para aumentar a duração, né, da carga da bateria aqui do seu transmissor ou do seu receptor. Lembrando que precisam ser, né, claro, pilhas recarregáveis. Agora eu vou estar tá mostrando para vocês algumas opções presentes no menu do 328C. Se a gente clicar aqui no botão set e segurar, a gente entra no menu. A primeira opção vai ser o canal, né? então você pode estar tá escolhendo entre os diferentes canais para trabalhar. Logo embaixo a gente tem a frequência, tem A e B, aqui mesmo. Power Key Lock, quer, é, quer dizer que você pode travar né, o botão de Power para não apertar sem querer e acabar desligando o seu transmissor, né? Aqui, o mic gain, que é o ganho do microfone, isso aqui é muito importante porque eu sempre falo, você pode utilizar qualquer tipo de microfone que tenha um cabo P2 com esse sistema aqui. Geralmente, quando a pessoa tem já um shotgun muito potente, ela quer trazer o shotgun mais próximo dela, ela pode deixar o receptor na câmera, plugar o, né, o, o microfone shotgun dela nesse sistema aqui, colocar, por exemplo, numa girafa e aí você tem o seu, o seu shotgun bem próximo de você. Às vezes, às vezes a gente está utilizando uma câmera cropada com 85mm, a gente tem que se distanciar um pouco mais da câmera e aí um microfone shotgun ficaria muito longe da câmera para realmente captar bem o áudio, tá? Então utilizar esse sistema para poder encurtar essa distância realmente é uma forma muito inteligente de estar tá utilizando esse sistema aqui com outros tipos de microfone. E mexer no ganho realmente garante que você vai ter o melhor é, áudio possível dos, micro, dos diferentes tipos de microfone Que você vai utilizar nesse sistema aqui Lembrando que você pode não só usar Com o receptor, mas também Apenas o transmissor gravando com o cartão Micro SD Beleza? Bom, continuando aqui A gente tem a opção de LED, né onde a gente pode Deixar o LED ligado ou desligado Ou com um delayzinho de 30 segundos né Ele fica 30 segundos ligado depois que você Aperta alguma opção e depois desliga Low cut é o filtro de low cut, né? você pode estar tá utilizando, caso você utilize aqui o cartão micro SD, é, queira fazer já umas configurações, você, você pode aumentar o ganho, diminuir o ganho e aplicar o filtro de low cut, eu não sou muito fã, prefiro fazer tudo na pós, mas se você quiser já um áudio totalmente pronto, você aumenta ou diminui o ganho, aplica o filtro do low cut ou não e aí você já tem um áudio mais é, um áudio melhorzinho se você precisar áudio input você pode estar tá escolhendo entre line ou mic né uh, e o tx power você tem três opções né high middle e low isso vai interferir na distância que você pode estar tá do seu receptor né esse aqui então seria a potência do seu transmissor beleza vou sair aqui Embaixo a gente tem a opção de record, né, que é a opção de gravação. O idioma, que a gente pode escolher entre inglês, chinês e japonês. sair aqui. E resetar as opções para as opções vindas de fábrica. né? E aí você pode voltar aqui e exit. E é isso aí masterizar tudo isso aqui, vai garantir que você tenha o melhor, né, uso do seu transmissor, do seu sistema aqui de microfone de lapela wireless, se você gostou do 328C, é só adquirir o seu pelo nosso site se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir comentar, de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, lembrando que a gente também tem a opção, né, do 328C duplo, o link para esse vídeo do, do duplo vai estar na descrição também juntamente do link para play Playlist, né, dos microfones da Lens School. Além disso, eu vou colocar também um teste de campo, né? Que um criador de conteúdo fez do 328C, porque a gente ainda está em pandemia, é um pouco complicado de fazer aí teste de campo com esse microfone aqui, beleza? E eu fico por aqui.